Mano, se liga que eu vou te mostrar exatamente isso aqui agora, ó. Se liga só. Como fazer vendas a todo momento pelo seu celular, utilizando o Instagram. Como eu vou te mostrar como que eu faço, a estratégia que eu uso. Isso serve para os dois perfis. Eu tenho um perfil que eu apareço, e tem um perfil que eu não apareço. E a estratégia que eu vou te mostrar aqui serve para você utilizar nos dois, tanto se você quiser aparecer ou não. Então se liga, porque o que eu vou te mostrar aqui agora vai te fazer vender mais através da internet. Vamos embora. Alma do world, world, Olá galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Se você não me conhece, meu nome é Júnior Moreira E sim, no vídeo de hoje eu quero mostrar para você, ó, anotei algumas coisas aqui Quero anotar para você o que você deve fazer para conseguir vender mais através do seu Instagram Como eu tô mostrando aqui para você, ó, aqui na tela do meu celular e tudo mais É fazer vendas diárias, basicamente, falando através do seu Instagram Vou posicionar o celular aqui para a gente trocar umas ideias Mas vou mostrar para você algumas anotações do meu caderno aqui Mas se você já gostou do assunto, mano, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal Ative as notificações porque aqui eu trago muito conteúdo que vai te ajudar a ter mais mais resultados através da internet no mercado de afiliados, no e-commerce em outros, né? É, de forma geral, ter mais resultados através da internet. Então, se você já gostou desse assunto, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no meu canal, beleza? Bom, eu quero te mostrar aqui agora, alguns passos importantes para você conseguir vender através do seu Instagram como afiliado todos os dias. Não interessa se você é afiliado há pouco tempo, há uma semana, há um mês, há um dia ou há um ano, não interessa. O que eu vou te mostrar aqui agora, vai te ajudar a vender mais através do teu Instagram. Inclusive, eu tenho um mini curso gratuito sobre vendas no Instagram que ajuda você a crescer o teu Instagram ter mais seguidores e aumentar as suas vendas através do Instagram, é de graça, eu vou deixar o link aqui na descrição, é o primeiro link aqui na descrição é totalmente gratuito, tá? É, mas enfim eu quero explicar pra você aqui agora alguns pontos especiais alguns pontos específicos, só que o quarto ponto que eu vou mostrar pra você aqui é basicamente talvez o mais importante pra você vender mais, então fica até o final desse vídeo, porque tudo que eu vou te mostrar vai te ajudar a ter mais resultados, mas principalmente o quarto ponto que eu acho que é fundamental pra você conseguir aumentar suas vendas no Instagram, Principalmente de forma orgânica, sem ter que gastar dinheiro com tráfego, esse tipo de coisa. Mano, deixa eu só fechar a janela, porque tem um galo, galo mano, tá, deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó, na frente do apartamento, aqui da, da cobertura, tem uma fazenda. Aquilo ali é uma fazenda, tá vendo? E aí, mano, não sei se é não pra vocês ouvirem, mas tem um galo que parece que acordou atrasado hoje. E aí o bicho tá cantando o dia inteiro aqui, mano. Aí eu vou fechar a janela, porque senão vai ficar cantando aqui o tempo todo, vai ficar... Ah, Vai acabar atrapalhando, né? Mas enfim, vamos lá O ponto 1 um aqui que eu quero mostrar Deixa eu pegar minha câmera pra mostrar pra você aqui direto no caderno Vai ficar mais fácil, tá? O ponto 1 um pra você conseguir é, vender através do Instagram Primeiramente falando, vamos colocar aqui Você constrói a sua conta do Instagram a, O conteúdo aqui da sua bio É o primeiro ponto importante Porque a bio, você tem que entender que a bio é como se fosse um cartão, tá? Um cartão de... Mano, não liga pra minha letra agora Porque como eu tô gravando o vídeo, eu quero escrever rápido Não fica muito legal não Mas é um cartão de visita Como assim um cartão de visita? Um erro que eu vejo que muitos afiliados cometem Afiliados têm a mania de colocar na bio do Instagram Uma promessa já muito forte Tipo assim, saiba como ganhar de 300 a 500 reais por dia Usando somente o seu celular Com acesso à internet de dentro da sua casa Clique aqui no link Cara, o que você precisa entender? As pessoas que entram no seu perfil Ou no meu perfil, no perfil de outra pessoa Dificilmente vai entrar pela primeira vez no perfil da pessoa E vai comprar o produto Só porque tem uma frase chamativa ali na bio dela Você tem que entender que as pessoas Elas têm, no Instagram, tem muita aquela parada de julgar as pessoas uh, sabe assim a, a, a, aparências né, julga as pessoas pelas aparências primeiro, como assim? As pessoas geralmente elas entram na, é, entram no Instagram de uma pessoa e antes dela decidir seguir aquela pessoa, geralmente ela olha o que tá escrito na bio depois ela olha o que aquela pessoa postou no feed pra depois tomar a decisão se vai seguir aquela pessoa ou não, é ou não é verdade você faz isso, eu sei que você faz isso, pode falar comigo, não adianta me enganar rapaz você, eu sei que você também faz isso, todo Todos nós fazemos isso. Então o que acontece? Quando você coloca uma bio com uma frase já muito agressiva no seu Instagram, você mais assusta as pessoas do que atrai elas para o seu perfil. Então, primeiramente, você precisa ter um cartão de visita através da sua bio. O que é um cartão de visita? Primeiramente, as pessoas elas, elas se perguntam de forma inconsciente é, por que, que eu vou seguir essa pessoa? Então é interessante que na sua bio você já tenha uh, coloque o porquê aquela pessoa deve te seguir, entende? Por exemplo, a, no começo desse vídeo eu começo com uma promessa falando o que eu vou te ensinar pra quê? para que você consiga ficar nesse... para que você fique nesse vídeo até o final ou que você fique o máximo possível dentro desse vídeo. Então, basicamente, é isso. Sacou? Então, eu falei pra você o porquê você deve assistir esse vídeo. Porque você vai aprender a vender mais através do Instagram. Sacou? Então, o que que acontece? Na bio é interessante você fazer assim, ó. Deixa eu pegar meu celular para te mostrar. É, para te dar alguns exemplos, tá? É, você pode colocar na bio o seguinte, tá? Aqui no meu caso, na minha bio hoje, tá escrito assim, ó. Eu tenho não sei se tá dando pra você enxergar aí, mas tá escrito assim, ó. Tenho treinamento top 1 do Brasil para quem quer vender pelo Instagram do Absoluto Zero Mais de 3 mil alunos e o meu Baú de conteúdo no link abaixo, né? Onde eu falo que tem mais conteúdos meus ali através do link Tá? O que, que eu quero dizer com tudo isso Aqui para você entender? Você pode colocar Por exemplo, eu não sei o que você faz, eu não sei em qual nicho Você trabalha, mas vamos imaginar que você trabalhe No nicho de uh, quem ensina a tocar violão Ao invés de você colocar uma frase Aprenda a tocar violão em 3 dias uh, Sem sair da sua casa totalmente Online. Clica no link abaixo para comprar o curso Sabe? Uma chamada já para comprar o curso Você pode colocar o que você faz e como você pode ajudar a pessoas, por exemplo, né, ajudo as pessoas a aprenderem a tocar violão sem sair de casa, por exemplo entendeu? Tipo, nessa pegada você tem que falar, o por que a pessoa deve te seguir por quê? E aí você, você mesmo pode se perguntar e responder isso por que as pessoas devem me seguir? Por exemplo, no meu caso as pessoas devem me seguir porque eu ajudo elas a ganharem dinheiro, por exemplo através do Instagram com os meus conteúdos lá no meu perfil, sacou? Eu ajudo elas a terem mais resultados através da internet com o conteúdo que entrega no meu perfil, se você fala sobre investimentos, por exemplo, na bolsa, você pode colocar algo relacionado a isso tipo ajudo as pessoas a começar a investir na bolsa do absoluto zero aqui no meu perfil entende não é colocar uma frase já de venda porque basicamente ninguém entra no perfil de alguém pela primeira vez e vai comprar um produto Sim, pode acontecer pode mas é a minoria então você tem que entender o seguinte as pessoas entram no teu perfil a tua prim, o teu primeiro objetivo tá mano vou quebrar essa mesa qualquer hora aqui mas o teu primeiro objetivo é fazer com que as pessoas fiquem no teu perfil fazer com que as pessoas te sigam quando entrem no quando entram lá dentro Dentro do teu perfil Então coloca uma frase chamativa E aí, se você tiver prova social Você pode usar Por exemplo Neste caso aqui A prova social que eu utilizei Foi mais de 3 mil alunos Por exemplo Mais de 3.277 alunos Usei o gatilho da especificidade aqui né Porque Prova social Porra o cara tem Tá falando que tem o melhor treinamento do Instagram do Brasil E tem mais de 3 mil alunos Pô legal Tem um resultado muito foda isso daí Ou você pode colocar alguma coisa Que você já realizou Tipo Mais de 200 mil reais investidos Ou mais de 15 mentorados Ou mais de 77 pessoas Já aprenderam a tocar violão através do meu método, sei lá, alguma parada nessa pegada, entendeu? Colocar uma prova social para que assim as pessoas possam te seguir, tá? Beleza, vamos lá. Esse foi o ponto 1, um, tá? Ponto 2 é conteúdo do feed e dos stories, tá? É interessante você, é primeiramente um link estratégico na bio, eu coloquei aqui link estratégico mas o que eu quero dizer com link estratégico ao invés de você colocar um link direto pro teu produto, tipo assim, um link direto de afiliado, que a pessoa clica e já vai pra página é legal você colocar um link que a pessoa clica e ela tem opções de ir pra vários lugares diferentes você pode colocar vários, várias opções, por por exemplo aqui, ó, se a pessoa clica no link que tá na minha Bilma o que, que acontece, ó, vai abrir uma página dentro dessa página vai ter, opa, vai ter vários botões para ela clicar, tá vendo, ó o primeiro botão ela pode ir pro meu treinamento, método instagram, né? o segundo ela pode ir por um grupo que eu criei, o terceiro pro meu mini curso, um e-book gratuito aqui a minha comunidade que é 29 reais aqui o meu canal do youtube entende, um link estratégico, eu quero dizer isso, você colocar um link que direciona as pessoas para vários lugares diferentes, ao invés de colocar somente um link que vai somente para um lugar, tá, segundo a terceiro então, vamos colocar o terceiro aqui, ó, é a distribuição de conteúdo que eu coloquei, tá? É entregar bastante conteúdo, tá? No Instagram, conteúdo é rei Você precisa distribuir conteúdo Tem pessoas que falam Ah, Júlia, mas é melhor É conteúdo ou melhor lifestyle? Velho, se você puder agregar os dois Coloca os dois Mas o que vai fazer as pessoas comprarem E te ver como autoridade É o conteúdo Então seja bom na entrega de conteúdo Agregue valor para as pessoas Não adianta você colocar uma bio legal lá O cartão de visita legal Como a gente tá falando aqui A pessoa chega lá no teu perfil Não tem conteúdo, mano Não tem nada, entendeu? Tipo, por que que eu vou seguir esse cara se não tem nada no perfil dele Por quê? Então presta muita atenção Nessa parada, tá? E, e story, tá? Grava bastante story, entregue conteúdo Nos stories, quando eu falo entregar conteúdo nos stories Não é só você ficar mostrando O seu dia a dia, o tempo todo coisa É legal você mostrar o seu dia a dia e eu recomendo Você fazer isso, porque isso gera conexão Com quem tá te seguindo, tá? Então você mostrar igual, por exemplo, nos stories hoje Eu mostrei o meu gato lá, mexendo na, na Cortina da minha janela é, e tudo mais Então assim, é legal você mostrar o dia a dia Que gera conexão, mas aproveita os stories pra você entregar conteúdo, e quando eu digo conteúdo, é coisa simples mano, tipo assim ó, por exemplo ó coloquei uma caixinha de pergunta aqui no meus stories, aqui eu falei da minha internet primeiramente ó, que eu tô falando de mostrar o dia a dia é isso, entendeu? Ó, tô mostrando aqui que eu tô sem internet desde cedo, o gato lá na minha cortina, e aí eu começo a responder perguntas ó, simplesmente isso ó, sacou? Isso é entregar conteúdo pelos stories prova social de alunos, mais perguntas e tudo mais então entrega conteúdo através dos stories coloca caixa de perguntas, responda perguntas das pessoas, e você não precisa de, de que as pessoas te mandem perguntas pra você entregar conteúdo. Tem pessoas que falam assim, ah, mas ninguém me manda pergunta, Júnior. Cara, você não precisa disso. Simplesmente pega os seus Stories, tira uma foto de uma tela preta e escreve uns insights lá pra galera. Sacou? Entregar conteúdo é isso, agregar valor. tá? Beleza, vamos lá. Ponto 3, entregar conteúdo. O ponto 4, na verdade, o que eu falei pra você que vai ser interessante, que é o ponto 5, tá? O ponto 4 é distribuir esse conteúdo com tráfego pago. Aí tem aquela questão, ah, mas aí eu tenho que gastar dinheiro com anúncios. É uma opção, você não é obrigado a gastar dinheiro com tráfego pago. você só tem que entender que o tráfego pago vai maximizar os seus resultados, porque crescer totalmente no orgânico hoje, leva mais tempo o tráfego pago, ele vai otimizar isso ele vai acelerar esse processo, se você puder acelere esse processo, é distribuindo conteúdos com tráfego pago, como assim? pega um Nugget, por exemplo, no meu próprio perfil tá, do Instagram, tem Nuggets meus, é, por exemplo, hoje, Nuggets são aqueles vídeos que você posta, assim, ó que tem um título, né, esse vídeo aqui, por exemplo ó, não sei se tá dando para você enxergar aí, mas esse vídeo meu, é um vídeo meu que tá no meu feed e esse vídeo tá patrocinado, tipo, tá rodando Uns 30 reais por dia nele pra quê? Pra atrair mais público pro meu perfil do Instagram, pra mais pessoas verem esse vídeo. E aí, vem um insightzinho de, um, de uma parada que eu faço pra vender. Guarda esse insight que é interessante. Não tá nem anotei aqui, mas pra quem vai investir em tráfego pago, vale muito a pena, tá? Aqui nesse caso, eu patrocino esse vídeo, beleza? E aí eu faço um anúncio, mano, pra quem assistiu esse vídeo. Então, pra quem assistiu esse vídeo aqui, aparece um vídeo meu oferecendo no um Instagram, tá ligado? Pra quem assistiu o vídeo até o final. Então, que é uma estratégia que nem tava aqui dentro, tá? O over -deliver. eu tô te dando um bônus aqui. Mas pra quem assistiu esse vídeo, eu faço um anúncio, né? Eu segmento esse anúncio exatamente para isso, só quero que meu anúncio oferecendo o um método no Instagram, é, que é o meu treinamento, para quem não sabe é, apareça somente para quem assistiu esse vídeo aqui, porque se a pessoa assistiu esse vídeo até o final, ela gostou do conteúdo, ela tá interessada no conteúdo, quer saber mais sobre aquilo, então vai lá aparece o vídeo meu do meu treinamento para essa pessoa, tá é uma história um hackzinho que eu deixo pra vocês aí bom, mas aí você pode fazer uma distribuição de conteúdo, para que você consiga ter mais resultados, é, trazer mais seguidores, crescer o teu perfil e lembrando que através do tráfego pago, você vai trazer um público que quer é mais qualificado pro teu perfil, tá ligado? Tem essa questão também tá é... e aí vem a... aí tem um ponto atrelado aí que no caso é você fazer funis de tráfego né mas aí ela vai utilizar o tráfego pago. o que é funis é mais ou menos isso que eu falei para você aqui você faz anúncios por exemplo para quem se envolveu com o teu perfil do Instagram e aí você pode fazer anúncio de remarketing a né? pessoa apareceu um anúncio para a pessoa ela clicou no link da página de vendas mas não comprou e tu faz um outro anúncio para ela no Instagram de remarketing falando para ela olha opa eu vi que tu entrou na minha página de vendas mas não finalizou a compra e aí é uma outra parada né Mas fazer funis Tá? Só que aí tem dois pontos interessantes para você vender aqui agora é, Primeiramente, usar algumas estratégias específicas para atrair seguidores de forma orgânica E também paga, tá? Eu vou deixar para você, vai aparecer aqui agora um card para você aqui ó, Eu não sei em qual lado vai aparecer Vai aparecer um card para você de um vídeo meu aqui no Instagram Que tá bombado, graças a Deus É um vídeo que eu mostro, acho que três formas de você conseguir uma porrada de seguidores no seu Instagram Tá aparecendo aqui depois você clica e assiste lá, tá? Então, a, usar estratégias para atrair seguidores é fundamental Porque você precisa de seguidores para ver o teu Para ver o seu conteúdo essas pessoas quererem se tornar clientes, seu é, oh, Isso é um fato, né mano? Nossa senhora, fato E segundo, você fez essas pessoas se tornarem seguidores tá? Uma estratégia que você pode utilizar É você trazer essas pessoas Para um WhatsApp, para o teu WhatsApp, para você aumentar suas vendas tá? No a um. então tipo assim, você distribui Conteúdo lá no teu Instagram, no teu feed, nos teus Stories, aquela coisa toda, e aí você Traz essa galera para o direct do teu WhatsApp, tá ligado? Para o chat lá do WhatsApp No 1 a 1, para você fechar vendas No 1 a 1, isso converte Pra caramba, eu fiz isso muito No meu começo, tem vários alunos meus Que fazem isso, e que conseguem ganhar muito dinheiro assim Conheço várias pessoas que fazem isso, é claro que dependendo Vai chegar um ponto que você vai ter que Vai ter que acelerar essa demanda, porque a demanda Vai ser alta, então você vai ter que parar de chamar As pessoas por WhatsApp uma hora, porque o resultado vai começar A ficar muito bom, mas dá, e tem um outro vídeo Meu, que eu postei esses dias, vai aparecer aqui também Agora no card pra você, é exatamente o vídeo que eu falo Sobre como vender no WhatsApp Tá? Mas mano, se você fizer exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui Principalmente essa estratégia de atrair seguidores Entregar conteúdo E trazer essa galera para dentro de um WhatsApp Faz com que você consiga aumentar muito as suas vendas Mas muito, por quê? Porque no WhatsApp você consegue atingir as dores da, da, da, De quem está te amando ali no WhatsApp Primeiro que se a pessoa está te chamando ela está interessada Então ela te ama, você atinge as dores daquela pessoa Quebra a objeção e converte muito E converte muito, e converte muito em vendas Através é, do seu WhatsApp Das pessoas que vêm lá do teu Instagram Tá? É uma das estratégias, por exemplo, que a gente usa aqui, né? Hoje eu tenho equipe, então tem pessoas que estão lá no WhatsApp Convertendo vendas a todo momento pra mim Mas hoje a gente tem equipe, a gente tem pessoas no WhatsApp hoje trabalhando Então a gente usa a estratégia, parece que eu desafinei, né? Usa, você viu? <risos> então é isso, a gente usa a estratégia hoje pra vender através do WhatsApp também todos os dias, tá? Mano, basicamente é isso, assiste esses dois vídeos que eu deixei marcado aqui pra você, que eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba, tanto pra conseguir seguidores e pra aumentar suas vendas através do WhatsApp, e se você gostou olha, vamos fazer o seguinte, deixa o seu like se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, e faz o seguinte mano, faz um story aí no seu computador no seu celular, assistindo esse vídeo me marca lá no meu Instagram, meu Instagram tá aparecendo pra você aqui agora, me marca lá no meu Instagram e aí eu vou te repostar, demorou? É isso aí, deixa um comentário aqui embaixo também falando o que você achou do vídeo E deixa um comentário com sugestões de próximos vídeos e assuntos Que eu vou anotando aqui e vou gravando pra vocês, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo Até o próximo vídeo então, um grande abraço para você e valeu!